Fala galera, só tô aqui pra falar pra vocês que o CSGO Fest é um dos melhores sites e mais antigos de roleta de vários tipos de jogos de aposta do mundo galera Se você quiser entrar lá é só usar meu cupom FELPS, lá tem vários tipos de jogos, lá você pode ganhar brindes E se você usar meu cupom aqui FELPS você vai ganhar já um coin pra começar a apostar Então acesse o link na descrição e bora pro vídeo galera e aí gracinha, já pensou como seria poder escalar o seu time de CSGO com qualquer player que você puder imaginar? Então se liga nessa dica, conheça agora mesmo o site SPM365, é um game fantasy onde você escala seu time e ganha pontos conforme o jogador vai desempenhando no jogo, exemplo, você escalou o Phelps e ele jogou bem, você ganha mais pontos e validando seus dados você também garante 10 dólares de graça para poder começar a jogar. Então clique agora no link da descrição e monte já o seu time. Essa pm 365 o fantasy mais completo do mercado. Fala galera, beleza? Felpom aqui, guys. Hoje, qual que vai ser o esquema hoje, meus amores? Acabei de soltar um vídeo aí falando da resolução, né? Testando ela dentro do Deathmatch, colocando tudo no máximo. Cara, eu vou fazer o mesmo agora com a pior resolução? Eu lembro de também ter gravado um vídeo sobre ela. Bota aí, editor. Nós estamos aqui no CS hoje, meus amores. E eu vou botar tudo do... Mano, pior possível, cara. Eu vou colocar... Cara, eu lembro que na época doeu pra caramba meu olho. Eu vou tentar jogar um DM com isso aqui. Vamos ver o que acontece. Bom, todo mundo sabe que a menor resolução possível é 640 por 4680 É, tipo, impossível. Aí o que nós vai fazer? As sombras tá no alto, a gente coloca muito baixo, baixo, baixo, baixo, já praticamente está no baixo, nenhum. Isso aqui também a gente coloca Billionaire e pronto, galera. A gente colocou tudo. <risos> Bom, aqui é pra pegar um milhão de FPS, né? Um milhão. Meu, Meu Deus, Deus. Deixa eu até arrumar aqui pra vocês dentro da tela. Estamos com a pior resolução aqui. Vamos entrar no DM aqui. E, mano, olha como tá as letras do bagulho, velho. Vamos, vamos fazer um. Vamos ver, jogar, jogar um DM aqui na D2. E vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver que se vai ser possível. Já deixa seu like, se inscreve nele, ativa o sininho. E bora pra partida. A galera tá se perguntando: o que, que é isso aqui? Isso aqui é minha, moch minha mochilia pra carregar os limba da GC, né? Que eu uso. estamos aqui no server. Vou botar um volume aqui três pra gente poder ouvir. E vamos lá. Provavelmente deve ser só HS, né? Mas. Comenta aí no, no, nos comentários, guys. Quem que joga essa resolução aqui pra ter FPS, mano? Mano, não consigo matar ninguém, velho. Olha, velho, tudo. Tudo serrilhado. Sem maldade, mano. O 1024 aqui, mano. O 1024 é full HD pra nós aqui. Eu não consigo ler o nick dos caras, mano. Ah, Jesus! Saiu, saiu. Meu Deus do céu, velho. Ô, oh, tô ficando cego, velho. Eu lembro exatamente quando eu joguei a última vez com essa porra aqui. Olha isso, eu não tava vendo um cara, mano. Sai, sai. Eu lembro exatamente que quando eu gravei o vídeo que tentei jogar, só meu olho doeu e tá doendo já, mano. Toma. Mano, eu sinto que eu tô matando os caras e. Eu sinto que eu tô matando os caras, tipo, na cagada, velho. Que às vezes eu não tô nem vendo. Ai. Meu Deus! Mano, muito difícil, guys. Muito difícil. Se é o Phelps mesmo tá aqui na sala. Toma Vai, bobo Toma, bobo Mano Muito na cagada Mesmo, velho. Sim, é o Phelps, é o Phelps É o Felps. é o do Felt, É Acabei de ver um vídeo dele aqui eu aí nessa E hora, já tá né? participando de outro Meu querido, isso aí Cara, é muito difícil, gás. Acabei de ver seu vídeo lá Da resolução aqui, pô Tamo mano, junto, parceiro se gravando, velho. Salve, salve <risos> salve, salve pra todo mundo. <risos> Tamo junto, parceiro. Já alguém vai vir com um papo de. Ah, eu nunca devia ter saído da MBR, não sei o que. Esse dia chegou um cara falando: volta pra SK, velho. Mano, sério, eu tô ficando muito cego, mano. Eu vou achar que vai tá full, full HD, velho, depois, mano. Mano, é impossível, tipo, além da minha mira ser uma bucetona, né, véio? é literalmente impossível. Mano, eu vou tentar jogar um... Deixa eu ver se eu consigo, né? Mano, olha como tá escrito as coisas, mano. <risos> vamos tentar jogar uma Arena X1 aqui, talvez dê, mano. Arena X1. Não estou no anti The game GameStreme, vamos ver se eu vou tomar um banzinho aqui gostoso. Ver se fica mais fácil ver a cabeça. Tipo, mano, literalmente não tem como não tem como jogar, tá ligado? Olha minha FPS, tá batendo mil, cadê? Céu. Não bate mil, mano. Que isso? Oh, Vou deixar a FPS pra vocês aí, velho. Uhum. Ó, só a cabecinha aqui. Vai. Uhum. Nossa! Ó, oh, uma coisa que a gente não pode discordar, tá melhor do que colocar a resolução no máximo, viu? É que, guys, um problema de colocar uma resolução alta, assim, com os melhores gráficos, é que acaba mudando a, o, o jeito de... A tela, né, mano? Ela fica mais, tipo, como se tivesse em vertical, velho Aí acaba mudando a movimentação do seu mouse, aquela arrastada que você tava acostumada. Caralho, tá muito fácil aqui, mano. Ah, mas aqui é arena, né, mano? Arena é foda, velho Deixa eu ver como é que fica pra pixel de smoke. Vamos colocar uma miragem aqui e vamos testar pra ver o pixel da smoke. Porque eu tô vendo aqui muito, mano, muito serrilhado, tá ligado? Eu não sei se como é que vai ficar com pixel de smoke, mano. Vamos tentar fazer uma smoke aqui na janela. Quê? Mano, não tinha negócio branco aqui? Olha ah lá, velho, já tô ficando... Eu não sei se mudou ou é a resolução. Eu nem sei se eu fiz certo, guys. porque eu não tô vendo mais o negócio branco que era pra estar ali. Caguei. Teoricamente, então, o negócio branco tá aqui, ó. Eu acho que era um tapetinho branco, um pano branco. Eu não sei o que que era. E não consigo ver já nessa resolução. Vamos ver aqui, ó. Smoke É passagem, né? Que eu faço. Aqui dá pra ver tranquilo não, né? Mas dá pra ver. Cadê? A smoke é um way, Consigo ver tranquilo. Ó. É. Dá pra ver. Mas, mano, você percebe que... Cadê? Parece que, tipo assim... Tá invisível no meio ali, tá ligado? Mano, é real. Mano, é, ó. Vamos voltar pra resolução normal aqui, né? Que é a 24. Eu colocava isso aqui no... Alto Vai mudar pra vocês aí Na né? stream, né? Provavelmente Mano, olha isso, velho Parece que o meu jogo tá em HD, velho Olha isso, cara. Parece que o jogo tá HD. Meu jogo está em HD, galera. Eu acho que é só isso, eu não lembro. Depois eu vou ver direito. Porque eu lembro que eu aumentava mais uma coisa aqui. Vou deixar o jogo desativado, mas é isso. Então, galera, minha opinião é o seguinte: Você que joga nessa resolução porque não tem opção, pode jogar, tipo, vai treinando, vai tentando aprimorar sua, seu reflexo. Porque, tipo assim, não tem como você jogar profissional com isso. Ah, mas o Screen jogava, tá? Mas o Screen não joga mais, tipo. Não é que ele não joga mais o jogo. Antigamente. Ele já mudou. Desde aquela época da G2. Ele jogava muito tempo atrás com esse. Com essa, e a resolução era 800% aceito, se eu não me engano. Essa resolução aí, porque se você joga com ela por causa que você tem um PC ruim, tu pode jogar pra você aprimorar outras coisas, mas não, assim, vai te prejudicar demais se você for jogar com competitivo. Então, aquele negócio, cara, tenta juntar dinheiro, entendeu? Tenta melhorar um pouquinho ali do PC, o um negócio aqui, para você poder jogar com uma resolução melhor. Eu acho que o mínimo aceitável é 1024 Eu não gosto de tanto detalhe, mas eu gosto é, de um pouquinho, né? Não dá pra ser também isso, né? E o CSGO é um jogo muito bonito também pra não colocar uma resolução legal. Eu prefiro 1024 e eu aconselho você não jogar com essa resolução se você tiver se você tiver um PC legalzinho você puder aumentar, não jogue. Porque eu acho que é muito ruim, cara, pra ver. É muito pouco detalhe, sabe? Tipo assim, é muito fácil o um cara passar na tua tela e você acabar perdendo o time. Eu não sei vocês, cara, mas me deixa muito cego. Muito cego. Tipo, meu olho tá doendo aqui. E ter jogado nessa resolução. Então, não aconselho. Mas, se você não tiver outra opção, vai treinando com ela. Vai fundo com ela. Porque uma hora você vai ter. Porque eu acredito em todo mundo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu testei aqui pra vocês. Igual fiz com a resolução mais alta. E, aparentemente, essa aqui é a pior Coisa possível, cara. 640 por... Eu não lembro qual é a resolução. Mas é isso, guys. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, é nóis. É nóis. Falou.